Hoje rolando no almoço aqui em casa, né? E aí eu resolvi falar com vocês porque a gente tava contando uma história engraçada aqui, que minha sogra chegou aqui ela tava desesperada que o sapato dela tava se desfazendo. E a gente foi entender por que, que o sapato tava se desfazendo. Aí a gente começou a conversar e tal, ela tava me mostrando que o sapato dela tava se desfazendo todo, assim, a sapatilha, né, tava se desfazendo. Ela falou, pô, sabe o que que aconteceu? Eu guardei esse sapato achando que ia usar um dia e tal, então ele tá guardado há muito tempo e hoje eu fui usar. E aí eu tava falando com ela que isso é muito comum, né? Que a gente vai e guarda um sapato assim, não. Porque uma hora ele vai combinar com uma roupa que eu vou sair e tudo mais. A gente guarda um tempão ele. Aí quando vai usar, paga mico na rua. Que o sapato começa a se desfazer. Porque não pode, gente, guardar esse tempo todo. Ó, aí ela pediu pra não aparecer. Mas eu estou mostrando o sapatinho, tá? De manhã ela saiu e ele tava inteiro. Olha só o que, que tá acontecendo com o sapato. Saindo todo... Tudo, tá vendo isso aqui tudo tá se desfazendo ele tava inteirinho de manhã e aí se você é por acaso uma louca ou louco por sapato né é, entenda isso que assim por mais que você goste de comprar sapatos a gente nem sempre usa todos que a gente tem dentro do armário a gente vai usar uns três ou quatro então, não adianta ficar guardando um monte de coisa Bom dia people! Tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Estou com saudades. Assim, cara a cara, né? Vocês têm visto que todo dia eu tô postando que eu estou aqui nesse meu cantinho, né? Fazendo minha meditação diária. Esse é um hábito que eu queria voltar já há bastante tempo. Meditar diariamente de 5 a 7 minutos, mais ou menos. né? E eu aproveito para vir nesse meu cantinho, onde tem minhas plantinhas. Então assim, são 10 minutos mais ou menos que eu tiro para mim chegar aqui, olhar para as minhas plantinhas, ver se está tudo bem, olhar um pouquinho elas e depois meditar, é para mim é quase assim, a minha rotina de beleza, sabe? É fazer isso daqui, porque é a beleza da mente, né? Essa semana foi bem corridinha porque eu amanhã, é, sábado, né? Eu viajo já para a convenção de personal organizers internacional, a convenção da Naval, né? então eu estou indo para Toronto e depois para Chicago então o que a gente faz em véspera de viagem, né? A gente deixa tudo organizado no trabalho Então foi uma semana bem corrida de deixar as coisas organizadas aqui pra empresa, né? Pra que tudo fique funcionando A gente deixa a casa organizada, então foi uma semana corridíssima aqui Além disso, foi uma semana de lavar muita roupa e botar muita coisa no sol Porque eu tive que tirar uns casacos de cima do armário Porque eu tô indo para duas cidades que estão nevando nesse momento E como você pode ver aqui no Rio de Janeiro, está um sol de rachar o um coco e agora que eu já tirei tudo de cima do armário, já tudo já pegou sol, já tá sem cheiro, sem nada, tudo bem limpinho, né? Hoje e amanhã é dia de terminar a mala e quando eu tiver terminando a mala, fazendo tudo direitinho assim, eu mostro pra vocês. Mas agora, nesse momento que eu já fiz minha meditação, eu vou sair, né? Que eu tenho que resolver aquelas coisas tipo pré-viagem, sabe? Fazer sobrancelha, fazer uma unha, né? Que amanhã é feriado e eu já viajo à noite, então eu vou deixar tudo pronto hoje. Eu já estou recebendo mensagem de vocês aqui no, no, no direct que eu tô vendo chegar, é, perguntando o que, que é essa conferência, tá? É uma conferência anual que eu vou, da NAPO, que é a Associação Americana de, de Profissionais de Organização e Produtividade. Essa conferência normalmente dura quatro dias, né? E a gente encontra gente que trabalha com organização e produtividade do mundo inteiro. Então é maravilhoso, são muitas palestras, muito networking. É incrível, eu faço muito esforço para ir todos os anos. Gente, eu recebi essa caixa daqui, esse presente da ano, né? E era uma caixa imensa, eu não tava entendendo nada. Eu acabei de abrir. Olha que coisa mais linda. É um quadro cheio de fotos importantes do meu Instagram. Aí você vem no shopping para assistir um musical, mas o que é que você vem no shopping? Loja de organização. É a única coisa que meus olhos hum. é que aqui. Sei como